Salve! Sou Marquerine. ainda estou aqui em Vitória, estou regressando hoje para o Rio de Janeiro, mas não podia deixar de fazer minhas atividades físicas de manhã e depois o meu preparatório para a maratona, que vai ser agora em janeiro, nos Estados Unidos, em Orlando, na Disney. Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês. Durante o desenvolvimento do projeto do Treino Esparta, algo que eu vim, vim perceber está relacionado com como a gente adia determinados propósitos. E normalmente os mais difíceis, aqueles que a gente deveria dar prioridade, a gente sempre vai postergando, vai procrastinando, vai deixando para depois e acaba não fazendo. E eu percebi isso justamente com as atividades físicas. Quando a gente tem determinadas atividades físicas que a gente não gosta, a gente sempre costuma pensar assim, não, vou deixar para depois, vou deixar para depois daquela outra atividade, e vai deixando, vai deixando. Quando termina o treino, você está tão cansado, tão cansado, você pensa assim, poxa, já estou tão cansado, já fiz bastante, né? Então, aquele exercício mais desagradável, mais chato, o que te daria resultado para a tua saúde, né? o que faria você realmente perder peso, o que faria você ficar definido, é aquele que você deixa para o final e acaba não fazendo. E aí você deixa para o outro dia, e depois para o outro dia. E assim os dias vão se passando e a gente vai deixando de fazer. Se isso acontece quando a gente está fazendo exercícios físicos, imagina você se isso também não acontece na nossa área de trabalho familiar, de investimento e tantas outras áreas da nossa vida. Claro que acontece. A gente não quer fazer coisas que sejam desagradáveis. A gente, claro, que é sempre prazer, prazer, prazer, prazer. Mas eu tenho uma boa notícia para você que quando você começa a fazer uma determinada atividade física, como a que eu proponho no treino Esparta, você tem a possibilidade não só de identificar esses pensamentos, como começar a fortificar suas defesas mentais. E fortificando essas defesas mentais, você vai começar a desenvolver a capacidade de priorizar justamente aquelas tarefas que antes, talvez você não gostasse, e vai passar não só a ter facilidade de fazê-las, mas como perceber qual a importância delas na sua vida. E aí, a grande transformação, a possibilidade de mudar uma vida, a possibilidade de mudar um futuro, a possibilidade de realizar sonhos. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, curta o vídeo, curta o canal, deixe seu comentário a respeito do vídeo para que a gente possa melhorar, ou com ideias, ou com sugestões, ou momentos que você tenha passado, dúvidas que talvez você tenha a respeito desse processo. E caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem, possa ajudar outras pessoas,